No Evangelho, Jesus Cristo nos diz e de anunciar a todo mundo a boa nova. E essa boa nova para nós anunciar, nós temos que renunciar a outras coisas. E de um certo modo, nós deixamos para trás nossos familiares, que nos causa uma sensação de saudade quando nós estamos longe. Também nós deixamos nossos amigos, deixamos nossas comunidades, deixamos nossos espaços onde estamos inseridos desde que nascemos para abraçar outro mundo, outras comunidades, conhecer outros povos, conhecer outras realidades, por exemplo, eu que venho de Minas, deixei toda também a culinária mineira, toda a cultura mineira e, de um certo modo, enculturar aqui no Rio Grande do Sul com chimarrão, aquela roda de chimarrão com os amigos, com meus confrades, e nós formamos essa nova família. De um certo modo, nós não deixamos para trás nossas famílias, nós ganhamos uma nova família, que é a família de ser frade menor. E dentro, vamos dizer assim, nós temos duas famílias hoje. Uma que nós nascemos, que nós sentimos muito essa saudade, que está um pouco distante, e a família que nós construímos aqui e que, de uma certa forma, nós vamos matando essa saudade, porque vamos nutrindo do próprio Cristo, que nos nutre, nos nutre a cada dia. Também vamos nutrir da amizade, da fraternidade, de sermos irmãos uns com os outros. E desta maneira é que nós conseguimos também anunciar ao mundo, essa grandeza de Deus, essa beleza, essa maravilha, que Deus nos encanta a cada dia e nos convida para sermos cada dia melhores e melhores seguidores na doação total, no caminho e no segmento de Jesus Cristo, assim como fez São Francisco de Assis.